Fala, fala galerinha! Esse eu sou a... o Norberto. Esse é mais um elefante literário com as nossas leituras do mês de outubro e book haul, né, dos meses passados. O primeiro livro que eu li em outubro, então, foi Amores Impossíveis e Outras Perturbações Quânticas. Eu não sei nem falar essa palavra, é, perturbações direito. Nossa. Ele vai trazer textos que Lucas escreve relacionando o sentimento dele em relação ao universo como a representação do homem sendo tão pequeno, sabe? Diante do cosmos, diante disso tudo. Daí você imagina a viagem que é. Além disso, ele ainda traz alguns pontos de física quântica que ele consegue relacionar entre sentimentos como amor... Como é? Amizade não é amizade, era só amor. Porque amor é Amores Impossíveis. Uma coisa meio depressiva, sabe aquele clima Pra quem conhece a banda Fresno, tacolha, tá vocalista Pronto, é a mesma coisa As pessoas em geral dizem que o primeiro livro que ele lançou É melhor do que esse, e eu de fato acredito nisso Porque eu não gostei tanto assim Embora eu ache que tenha coisas muito legais aqui E a edição, né, que também vale a pena Esse mês eu decidi trazer os livros em ordem crescente De gosto, e o primeiro livro que eu vou falar aqui É O Herói Improvável Da Sala 13B Ele vai trazer um assunto meio que não é muito falado né o sou de toque Apesar de não estar muito nessa vibe, amorzinho que o livro traz, porque ele traz novela Amorzinho, foi uma narrativa super leve E em breve eu vou comentar Mais profundamente sobre ele Outro livro que eu li foi Desesterro De Shailes Manioto, que a gente inclusive Conheceu a autora, olha aqui, que maravilha Maravilhosa okay. não vale pena, foca. foca, não faz nada Era pra ter mostrado Desesterro é um livro nacional, completamente Agora de fato, completamente Porque a gente acha que lê um livro diferente Mas a gente não leu de verdade, até lê um livro de fato, diferente. Ele vai trazer aqui um pouquinho do clima de terror misturado com uma coisa cultural, meio que um êxodo urbano, de três mulheres que estão ali numa sociedade de machista, na verdade elas vivem, mas elas têm muita força e aborda a questão de uma delas indo para São Paulo tentar uma nova vida, além de muitas outras coisas como a própria violência à mulher e temas que eu não sei nem dizer. Foi uma experiência completamente diferente de livro aqui porque ele tem uma estrutura meio que desconcertada, sabe? A maneira com que ela forma as palavras, mas ao mesmo tempo isso se torna meio poético e o ritmo de leitura é muito constante o livro inteiro. É um livro que talvez eu traga a resenha aqui mais pra frente, mas agora eu não sei falar muito bem. Mas eu gostei muito. Outro livro que eu li também nesse mês de outubro foi O Concorrente. Ele me iludiu porque eu que quero ter roupa, não King, mas ele é uma distopia. Mas foi uma leitura super rápida e eu escolhi pra lê-lo no All About King e eu vou deixar o link que aí vocês já vão conhecendo, mas é um livro que eu recomendo. É uma leitura bacaninha, viu? No mesmo link, aproveita que tem um livro ele vai contar a história de Paul Sheldon, que sofre um acidente de carro, né? Ele é um escritor. E Annie Wilkes acaba encontrando ele e leva pra cuidar dele na casa dela. E a partir daí, ele é mantido em cativeiro e vai sofrer um pouquinho nas mãos dessa mulher. Também tem resenha sobre ele, a gente também já falou, é o mesmo projeto, o Alabado que o link tá aqui e tudo certo. Lembrando que se quiser comprar qualquer um desses livros, tem link aqui embaixo. Eu espero que você ainda tá ajudando o canal e a gente vai ficar muito feliz. E todo mundo vai ler e todo mundo vai ser feliz. O <risos> quê? <Okay. risos> Outro livro maravilhoso também lido este mês foi baseado em fatos reais. Também já tem resenha aqui, mas ele vai trazer uma ficção junto com o um thriller. assim, ele vai trazer questionamentos muito interessantes sobre o que é a realidade, o que é a ficção nas obras e se as pessoas têm ou não mais interesse quando elas leem essa frasezinha baseada em fatos reais. Isso influencia na literatura, como é que isso funciona e muitas coisas muito paradoxais e interessantes. Misterioso. Fala do interessante, também li Diário de um Ladrão de Oxigênio Que é um livro até que diferentezinho, né? Ele é de autor anônimo, não sei o que significa Quando o autor é anônimo, se é não tem autor Se é o autor não quis se identificar, ou se alguém achou esse, look, esse, né, escrito num canto Mas eu ouvi dizer que tem outros livros anônimos por aí Inclusive que as pessoas fizeram tipo uma comparação Com isso. Pelo que eu vi era Que não sabia o que era. É, Mas é aí A tipo... gente não tem como saber também. A gente também não tem como saber Como é que eu vou saber? Eu não vou saber. Ah. Ninguém vai saber, tá bom? Então é Diário de um Ladrão de Oxigênio anônimo Ele vai contar um a história de um nosso protagonista que não tem nome, em um tom de conversa mais ou menos ele vai falar sobre a vida dele e a experiência que ele teve após sofrer um não é um trauma, é tipo, sofrer uma experiência que ele mesmo aplicava com as pessoas antigamente, na verdade com as mulheres. Ele tinha mania de se relacionar com as mulheres fazer elas se apaixonarem por ele perdidamente e depois meio que enganar elas a tal ponto de fazer com que elas fiquem com raiva dele. Quanto pior fosse a reação delas a essa coisa que ele fizesse com essa coisa ruim, seria melhor pra ele ele se divertir mais, ele ia se sentir melhor. Até que um dia ele sofre isso de alguém, né, que vai fazer isso com ele. Uma menina lá que ele conhece. A Tapioca Vira. Então ele vai descrever isso num tom bem informal, bem casual de conversa mesmo. É um livro rápido de ser lido, até fácil, só que não, assim, não, não me conectei muito, não gostei tanto, talvez. O livro preferido do mês eu também já trouxe aqui, já tem resenha, mas... Lembrando o que que é. Aqui são 12 cartas de 12 autoras que vão falar cada uma sobre alguma experiência que elas tiveram em alguma cidade aí pelo mundo. Pra quem gosta de viagens e pra quem gosta de surpresas e experiências diferentes, porque isso é diferente, né? Você vai ler uma carta que é um livro, e, enfim. É muito, muito, muito legal isso aqui. Eu queria que tivesse mais 12. O okay. Mais 32, o okay? quê? <risos> mas super recomendo. Também vou deixar o link aqui embaixo pra quem quiser conhecer mais, mas ó, vale a pena. Falando sobre o que a gente andou recebendo por aqui, olha o que tem aqui, olha o que tem aqui. Razão e Sensibilidade, de Jenny Austin, que é o livro do Clássico Tube. Se você não sabe o que é Clássico Tube, a gente também vai deixar link. Mas é um projeto de leitura de clássicos, este foi o escolhido. Então, quem tem o um livro, por favor, vamos acompanhar. se junte a nós e vamos ler. Eu já comecei a leitura e tá bem legal. Os próximos livros eu vou só dar uma citada, porque eu não sei muito sobre o que se tratam, mas... Eu comprei Boa Noite, de Pão Gonçalves. Aí, na mesma live eu comprei uma canção de Nina de Sarah Dyson Também chegou aqui em casa a sombra de uma mentira Do Alex Marudy É um suspense meio thriller Não sei sobre o que fala também Deve ter alguma a ver com a família Com duas meninas que são acusadas de assassinato Vamos ver, parece ser bom Não sei mais nada sobre ele Por último, não é mais importante Essas belezinhas chegaram para Cada Infinito De nosso querido Geekstreaks E antes do agora de Glace Couto São os dois primeiros volumes Dos contos que eles estão lançando né? Vão ser contos escritos por booktubers ou blogueiras Estamos ansiosos para conhecer essas histórias. Se ainda não for inscrito no canal, se inscreve aqui embaixo, deixa o seu like que ajuda na nossa divulgação e fica ligado no que tá rolando por aqui. Valeu! Valeu! Ai, tem um ódio dessa luz! Fica mudando, vai é escurecendo, escurecendo, escurecendo. tá uma merda. Mostra meio de lado assim o livro. Mas não, ele vai mudar não tanto Transcrição e Legendas por Quintena